Gente, eu sou a Tata e eu não sei se vocês viram, mas tá rolando aí pela internet uma lista de casais que parecem irmãos gêmeos. Então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre aquela teoria da avó, vocês, vocês já ouviram? E, meninas, são parecidos fisicamente. Sim, vai dar bom sim, vai dar, vai dar. Vão casar, vão casar, tu vai ver. Já ouviu, já ouviu isso? Não é que tem um fundo de verdade, gente. Me conta aqui nos comentários, tu tá parecido com o teu crush? Com a tua crush? Hum, já se apaixonou por alguém assim que tinha as mesmas características? que tu primeiro antes de eu falar um pouquinho sobre isso fica até o final do vídeo que eu vou te explicar se é uma boa ou não tu te relacionar com alguém parecido contigo por exemplo se é muito parecido mas por exemplo se é uma pessoa assim alta de cabelos castanhos. Será que é bom tu procurar uma menina, um menino alto de cabelo castanho? Então, uma pessoa baixinha, loirinha. Será que é legal tu procurar um menino baixinho, loirinho, que nem tu? Hum, eu descobri eu vou te contar. Mas antes, deixa eu ver essa lista, cara. Eu vou botar o link da lista aqui na descrição. No caso, essa aqui é do BuzzFeed. É muito bom que tu consegue passar o mouse pra lá e pra cá, pra, pra tu ver se a pessoa é parecida ou não. Então, vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Uma olhadinha rápida. O primeiro casal é o Tom Brady e a Gisele bündchen Parecidos, eu acho, parecidos. Outro é o Denzel Washington, com a mulher dele, não acho tão parecido, não acho. Tem também o Justin Timberlake e a Jéssica Biel. Não sei como é que fala o nome da Jéssica Biel. Eles não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Outro, deixa eu ver, esse aqui são parecidos, hein? Com. Courtney, como é que fala a Courtney? A Courtney Cox e o Johnny McDay. Cara, eles são iguais. Parece que ela e ele maquiado. Iguais, muito iguais. Quem mais? Quem mais tem nessa lista aqui? Ah, o doutor Estranho e a esposa. Parecidíssimos! O doutor Estranho é ótimo, né? Sophie Hunter e Benedict. Nossa, Benedict pra mim é nome de ovo. Sabe aquele ovo Benedict? Então, foi um pouquinho a né? Botei na tela a imagem de um ovo Benedict. Se você nunca comeu, coma. Espero que seja esse o nome do prato pra eu não tá passando muita vergonha. Enfim, tem uma listinha que mostra um casal que são parecidos. Eu não sei vocês, mas eu sempre me interessei por homens de cabelo castanho. Nunca gostei do Lourinho. Nunca. Então eu pensei. Ah, ah, faz, faz sentido, sentido, faz, faz sentido, sentido, faz, faz muito, muito sentido. sentido. Eu e o Musa, se vai descrever nós dois, a gente é muito parecido. A gente tem a pele de um tom parecido, a gente tem cabelo liso, castanho olho escuro, pequeno, boca média pra grande, entendeu? Então, se for descrever, a gente é parecido. Então, faz, faz sentido, não faz? Às vezes não é aquela pessoa que tu olha e diz, nossa, que é parecido, mas descreve aí, descreve aí teu crush. Tu não te encontra um pouquinho nele? Deixa aqui nos comentários, me conta isso. Mas sim, teve uma pesquisa nos Estados Unidos que constatou que a maioria das mulheres que preferiam homens muito altos é porque elas eram muito altas, entendeu? As meninas medianas ou então mais baixinhas não tinham essa pira assim. com homens muito altos, tanto quanto as mulheres altas. Aí eu fiquei pensando será que é isso então? Então, o nosso final é alguém parecido com a gente. Então, ah, que legal! Que legal! Eu não fui a única que tive essa pira. O site mic.com, ele resolveu juntar evidências que comprovam e explicam o porquê disso. E a primeira evidência é que procuramos sensação de familiaridade. O que, que acontece com a nossa cabecinha? Quando tu olha alguém que é fisicamente parecido contigo, o teu cérebro, ele meio que diz: "Pode confiar." Pode confiar, é gente boa que nem tu, entendeu? Então, a tua cabecinha meio que entende que, ah, tem várias familiaridades. Nossa, tipo um assim, e aí o teu cérebro dá o resultado confiável. Tipo assim, entendeu? Por mais que tu seja uma pessoa muito exploradora, desafiadora, que gosta de desbravar o desconhecido, é físico, cara, é físico, o teu cérebro vai pre vai preferir uma coisa que seja segura, fisicamente falando. E isso não só para relacionamento, para amizades também, tá? Normalmente pessoas com determinada estatura, com determinado biotipo, procuram amizades naquele determinado padrão. Louco, isso né? A pesquisadora Emma Pierson teve a mesma pira que eu. Ela fez um teste com mais de um milhão de pessoas num site de namoro e a grande maioria só se dizia muito interessada quando a pessoa era muito parecida com ela. E a mesma coisa com porte físico, principalmente mais atlético. Pessoas que tinham um porte físico mais atlético elas diziam que a outra pessoa era mais interessante quando ela também tinha um porte físico mais atlético. Na real, gente, o nosso cérebro ele curte tanto uma familiaridade que eu vi uma pesquisa que foi feita em 1995 faz muito tempo que é muito comum casais com nomes parecidos, entendeu? Tipo Kim e Kenny, entendeu? O meu nome, meu nome é Taizi, então tipo assim, Taizi, do que que Parece Thaís. Se tu achar um nome aí masculino ou feminino, tanto faz que seja sonoramente parecido com Thaís, e tu tá de parabéns. Deixa aí nos comentários. E a segunda evidência é uma que bate muito com uma teoria que eu já tinha que é que a gente é muito narcisista, ou seja, tu já tá acostumado com aquela aparência ali, né? No espelho, e tu acha que o mundo gira ao redor daquela aparência ali, e tu acaba parando numa aparência muito semelhante à tua, né? Mas a minha teoria era tipo assim: ó, pessoas que se acham bonitas. Se acham sexy, se acham atraentes com a aparência que elas veem no espelho, elas procuram pessoas parecidas com aquilo. Vocês não acham que faz sentido essa minha teoria? Acho que eu vou começar a fazer uns experimentos. Na real, eu tô muito, muito, muito afim de fazer os experimentos. Vocês topariam? Não, nada assim, tipo, bizarro, nada. Tipo assim, né? Chamar uma galera pra ver quantos que rola match, quantos que não rola em relação a qualquer coisa, fazer uns experimentos de conquista. Vocês iam papá participar? Deixa aqui nos comentários se tem a topar. Tô pensando fazer, talvez eu faça o primeiro aqui na minha cidade, talvez, talvez. Não, isso é tão real que teve um estudo no Canadá que comprovou que gêmeos idênticos normalmente têm suas parceiras parecidas, entendeu? Os gêmeos e ela aí cada uma ras uma mulher e aí a mulher dos dois ou o homem dos dois eles são parecidos. Olha só que coincidência, não é coincidência, é o nosso cérebro mudando e tudo. A gente achando que o coração manda. E nem sempre, nosso coração manda, nem sempre. Só em coração, como é que vocês estão cuidando do coração de vocês? Hum, vocês já baixaram o meu app? Cara, se tu não baixou, tá viajando? É grátis, é só baixar. Tá aqui no primeiro link da descrição, tá bom? Não esquece de baixar, não esquece de me seguir no Instagram, não esquece de ver esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que tu vai curtir também, de se inscrever no canal, de assistir minha playlist. Foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!